Recentemente, a empresa proprietária do Facebook, do Instagram e do WhatsApp lançou um novo slogan. Esse slogan é o símbolo do infinito. E de onde vem o símbolo do infinito? Atualmente, várias pessoas ao redor do mundo usam desse símbolo, tatuando-o em seus corpos. O símbolo do infinito representa um oito deitado que significa um ciclo interminável, um ciclo que se repete gradativamente ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios. E de onde vem esse símbolo? Esse símbolo ele vem da ideia da reencarnação. A reencarnação não é apenas um conceito defendido pelos espíritos, a reencarnação é um conceito bastante antigo, pois religiões do antigo Egito, da Grécia, da região da, da atual Índia, da China, da Coreia, do Japão, também nas Américas, os antigos Maias e outros povos da antiguidade chegaram a escrever coisas sobre ela, inclusive utilizando-se de rituais específicos, nos quais eles afirmavam que haviam trazido a alma de um antigo sacerdote ou de um antigo rei de volta à existência do mundo material. Na Grécia Antiga, por exemplo, Pitágoras, também Platão e Sócrates, vão defender a ideia da reencarnação. Conforme vemos... Nessa seguinte citação, aqui, a Pitágoras afirmava ter sido em encarnação passada. Ele afirmava que havia criado o teorema de Pitágoras em uma encarnação passada. Da mesma forma, Sócrates e Platão defendiam a imortalidade da alma e as suas sucessíveis reencarnações. No Egito Antigo, existiam vários deuses, existia o deus da medicina, o deus do mundo dos mortos, o deus sol, o deus dos rios, e existe uma história muito interessante a respeito do Egito Antigo. As técnicas de mumificação no Egito Antigo estavam ligadas diretamente a questão da imortalidade da alma. Os antigos egípcios acreditavam que era necessário zelar pelo corpo, pelo, pela alma, pelo corpo, para que a alma da pessoa pudesse acessar o mundo dos mortos, alcançando a redenção. Segundo a mitologia egípcia, havia um deus conhecido pela sua grande inveja, que ele assassinou o seu irmão. Segundo a mitologia egípcia, o nome desses deuses eram Osíris, o filho mais velho do casal Geb e Nut, Isis, a sua esposa e irmã, e Sete, o deus da violência e o deus invejoso que inclusive matou o seu irmão. Osíris, segundo a tradição egípcia, Sal, é, foi salvo por Isis, que recolheu os pedaços de seu corpo, cuidando deles para que este pudesse acessar o mundo dos mortos. Daí a ideia de mumificar corpos para que as pessoas pudessem acessar o mundo dos mortos, e se possível fosse, através de alguns rituais, voltasse a vida na Terra. Então, conforme vimos a ideia de mumificação de corpos, zelando dos mesmos, para que, através de rituais específicos, seres pudessem regressar à matéria, também aquilo que nós vimos como defesa do espiritismo, ou, digamos assim, da reencarnação, são conhecimentos dos povos da antiguidade, que inclusive usavam desses conhecimentos, desses conhecimentos para se perpetuar na matéria. Gostou desses e de outros materiais? Curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima!